Okay. É, mais, mais, mais uma vez, pai, amigo, é mensageiro do povo Juventude angolana, Junto na luta contra a violência doméstica Povo angulano, yeah. vamos dizer assim Basta a violência O blog é gay, okay. Não é crime, mama eu nem estou lá. Baixa violência e vivo amor, yeah. baixa harmonia sem rancor Está bem aprovado e comprovado que violência anular e é crime yeah. Que seja na física verbal, é fatal, prejudicial E que algumas vezes é mortal, assim tem feito a violência anular. Por isso vamos se cuidar, se preparar Para resolver os nossos problemas que já existem dentro do lar Sem magoar ou maltratar, vamos nos amar Toda a prudência necessária para se evitar a violência yeah. Falou e disse, pai de Lima o mensageiro do povo Falou e disse, pai de Lima O mensageiro do Milita povo não, a violência contra a mulher Violência é violência, que seja no lar ou fora dela É sempre um ato negativo, destrutivo e Por isso nada de violência, tenha paciência, usa consciência Para praticar boa ações, nada de mau corações. Sociedade pede a nós paz, amor e muito respeito a vida humana Devemos velar pelo amor, respeito e bondade Não bater ou maltratar, seja quem for Resolva as coisas de uma outra forma, sem violência Não bater ou maltratar, seja quem for Resolva as coisas de uma outra forma, sem violência Vamos promover o amor, respeito e a união, dando alegria para o nosso amor e carinho, sabedoria e muito mais. Deixando a maldade para trás, nada de bom que ela nos traz, seja do bem e não do mal. A violência só nos faz mal, destrói família e muitos lares. Vamos puxar pela moral, fortificando nossos lares para o bem-estar da sociedade e familiar. Vamos puxar pela moral, vamos puxar pela moral. Diga não, a violência é vontade. O bando chapéu! chapéu.